Você já percebeu a influência que as redes sociais têm hoje? Tem muito vendedor que, apesar da idade, apesar da idade jovem, da pouca idade, ainda fala como se estivesse usando as técnicas dos anos 80. Gente, o presidente do Brasil eleito, ele foi eleito sem usar televisão, sem usar mídia impressa. Ele foi eleito basicamente pelas redes sociais, ou se você quiser, mais especificamente, pelo Facebook. Depois que ele foi eleito, a coletiva dele... Foi uma live do Facebook, não foi na Rede Globo. Já parou para pensar nisso? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Como é que anda a sua presença, a presença da sua empresa nas mídias sociais? Claro, você tem que fazer uma coisa caprichada, você tem que investir uma grana ali, você tem que fazer uma coisa profissional, mas traz resultados. Tanto é que traz resultados que nos Estados Unidos, Donald Trump foi eleito assim, Obama foi eleito assim, com Twitter, com outras mídias que não são tão fortes aqui. E o Bolsonaro foi eleito com o Facebook. E como é que o cliente vai eleger você? Porque o cliente vota com o dinheiro dele. Vota no seu produto e vota no seu serviço. Então, divulgue, divulgue de forma profissional, contínua. E cuidado com as fotos que você usa no perfil. Porque o perfil é uma coisa que passa uma imagem, um recado. Eu recebo, tenho um grupo de WhatsApp... Eu recebo milhares de pessoas ali conectadas todos os dias. Então tem gente sem camisa, tem gente com cordão de ouro, tem gente agarrado com filho, tem na praia com cerveja. Menos, né? Menos porque é essa ideia que você quer passar para um cliente, você pode passar para os seus amigos, para a sua família. Mas, se quer assim, faz um outro perfil. Pega um outro chip no celular, que é tão barato. Tem celular que aceita, inclusive, dois chips hoje. E faça uma conta profissional. Uma privada, uma profissional. Na conta pessoal sua, faça o que quiser. Na profissional, muito cuidado com a sua imagem de perfil, com o que você coloca ali, com as brincadeiras que você coloca. Você está representando a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Se você gostou dessa dica, clique aqui embaixo no gostei, no like, dá um like aqui. Assine o nosso canal, o canal do YouTube. Assine se você estiver vendo isso no podcast, ainda não assinou, na Apple. Coloca um comentário, coloca as estrelas, enfim, no LinkedIn, faça um comentário. Tudo isso é importante para que esse podcast cresça e eu possa continuar conversando com você, dando novas dicas para você vender mais e negociar melhor. Tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo programa.